Aquele que sempre previa passo E sempre pulava os obstáculos Queria ser que nem o mar Que tinha até um amigo dinossauro Mas nunca tinha um amigo falso Queria ser que nem o Mario, Que tinha confiança na jornada Que coisas não mudavam e nada Queria ser que nem o mar Que nem um mas pra ele era pariu, Que enfrentava qualquer adversário oh, oh. Nada ofuscava a sua visão não para a escuridão yeah, yeah, yeah. Um mundo colorido e mágico Todos querem estar no Mario World Sem nada de ruim pra tu e pra mim É sempre assim no Mario World uh -oh. No Mario Sem trama evidente, é muito diferente do mundo real Um mundo deprimente, a culpa é da gente É muito diferente do ficcional Enquanto no outro mundo as pessoas não mentem Aqui no nosso mundo a mentira é o principal Enquanto no outro mundo não tem escuridão Aqui no nosso mundo a escuridão é fatal Sada ofusca minha visão não para a escuridão o hey, hey, hey. mundo hey, hey. colorido